Salmos 79 Ó oh Deus, os gentios vieram a tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo. Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Por que devoraram a Jacó, e assolaram as suas moradas? Não te lembres das nossas iniquidades passadas, venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação! pela glória do teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Por que diriam os gentios, onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e torna aos nossos vizinhos, no seu regaço, sete vezes tanto da sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Conclusão Em momentos de profundo desespero e agonia por conta da profanação, as orações para o Pai serão atendidas e Deus mostrará o caminho do respeito, para a glória do teu nome e da sua misericórdia.